Olá! Está no ar o programa Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Você vai ver nesta edição que a Justiça do Trabalho condenou uma empresa a pagar indenização a um menor que trabalhava em condições insalubres. E você vai ver também. Comissões e gorjetas garantem uma renda a mais e devem ser anotadas na carteira de trabalho. Aqui eles são bem honestos com a gente, mas alguns restaurantes, a maioria não repassa o valor integral. Estudantes de Direito conhecem as dependências do TRT de Mato Grosso. É muito importante para conhecer a estrutura do, do tribunal e também os trabalhos realizados de perto. No quadro É Direito, vamos saber sobre a diminuição de jornada e de salário. E em nossos estúdios, uma entrevista com a juíza Eleonora Lacerda, que vai nos falar sobre a realização da segunda corrida do trabalho. Isso e muito mais no Trabalho em Revista. Há várias formas de pagamento do salário, entre elas o pagamento por comissão. E agora, depois da reforma trabalhista, as gorjetas também foram incorporadas ao salário. Entenda na reportagem. Há cinco anos, Fernanda trabalha como gerente dessa loja de roupas no centro de Cuiabá. Além do salário básico, ela recebe comissão sobre a venda total da loja. Às vezes você tem que correr sempre mais em, em prol de um objetivo e aí a gente... Faz a coisa acontecer, tem que fazer. Estimula, né, tem uma meta assim a é cumprir todos os meses e batendo essa meta eu ganho uma, uma bonificação também, além da minha comissão. Já Jean, que trabalha como garçom há 16 anos, recebe salário fixo mais gorjeta. A gente recebe só o salário da classe, que é um salário comercial. Então a gorjeta, com certeza, se cortar, vai fazer uma grande falta. Inclusive ele chega a ultrapassar de 3 a 4 vezes o valor do nosso salário. Ambos conseguem melhorar o salário no final do mês, dependendo do desempenho. Mas, perante a legislação trabalhista, os dois casos têm uma importante diferença. O profissional comissionado, por exemplo, tem uma garantia de um salário mínimo, caso não atinja a meta. As comissões elas devem ser registradas na carteira de trabalho, garantido o pagamento do salário mínimo. Todo trabalhador tem direito a um mínimo. Então essas comissões, elas, mesmo que não seja anotado o valor do salário mínimo, o patrão tem que garantir o pagamento do salário e as comissões que ultrapassaram o salário deverão ser pagas. As gorjetas em locais como bares e restaurantes são opcionais, cabendo ao cliente a decisão de concedê-la a quem o tiver atendido. Eu sou totalmente a favor, principalmente quando o serviço é bem prestado e atende as expectativas do cliente. E fique atento, com a incorporação da gorjeta no salário depois da reforma trabalhista, o empregador deverá pagar INSS e FGTS também da gorjeta. E esse valor é descontado do salário do trabalhador. Acadêmicos de Direito da Faculdade Cândido Rondon visitaram a sede do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Eles puderam ver na prática como é o funcionamento de toda a estrutura do TRT. E ainda acompanharam de perto uma sessão judicial com os desembargadores no plenário. Vamos ver. Da capidade, de... Prestaram atenção em tudo que nós temos um programa lá no Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Cândido Rondon, né, porque temos aulas teóricas, diversas matérias, diversas disciplinas durante o curso. E a prática em si, muitos alunos não têm essa convivência. Então o que nós fizemos é... Tratar né, de trazer eles, tanto no Tribunal do Trabalho, outros Tribunais, tribunais de Justiça e no Fórum, para que eles conheçam o dia a dia prático nos tribunais, né, conheçam onde localizam-se os tribunais, onde ficam as varas, os fóruns né, em geral e toda a justiça no Estado de Mato Grosso. As sessões de desnogamento no plenário principal acontecem apenas uma vez e Os estudantes puderam presenciar este momento na presença da presidente, desembargadores, juízes e procuradores do Ministério Público de Trabalho. É muito importante para conhecer a estrutura do, do tribunal e também os trabalhos realizados de perto. Tive o prazer de participar também da sessão, já acompanho há um bom tempo o, os trabalhos da casa no nas redes sociais, nas mídias, nos portais. Isso é muito importante que agrega também no, na nossa, no nosso conhecimento, na vida acadêmica, porque na academia a gente aprende a parte teórica. E essas visitas, elas ajudam a gente a, a conhecer de perto, é, ver como que funciona. Então agrega bastante, tanto no conhecimento como cidadão e também na vida acadêmica. A escola judicial aí é que dá todo o apoio para a gente, é, inclusive aí com essa, a gente teve essa transmissão do, do vídeo institucional para mostrar para eles até um pouco melhor como funciona. É, tanto se eles seguirem aí a área da advocacia, eles vão talvez o dia que precisarem vir aqui para o tribunal se sentirem mais confortáveis, né? não vão chegar com aquele primeiro baque perdidos, como eles podem, às vezes, conhecendo um pouco mais aqui do, do nosso funcionamento, se interessar por, por ingressar inclusive no nosso próprio quadro aqui. Vem aí! A segunda Corrida do Trabalho. Música Dia 1º de maio com o tema Diga Não ao Trabalho Infantil. Inscrições e informações, acesse corridadotrabalho.com.br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 Assinara a Sinara Álvares traz a condenação de uma empresa que mantinha um adolescente trabalhando em condições que fazem mal à saúde e que afetaram seu desempenho na escola. Confira agora no quadro Decisão. Olá, Julie! Uma empresa de vendas de peça e recuperação de embreagem de Várzea Grande. Contratou um adolescente de 15 anos para auxiliar de montagem. No trabalho, ele ficava exposto a produtos químicos sem a devida proteção. Outro problema foi a jornada estendida. Mesmo ele estudando à noite, chegou a reprovar por falta em algumas matérias. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso confirmou a decisão da segunda vara do trabalho de Várzea Grande, que condenou a empresa. O rapaz deverá receber R$ 10 mil reais de indenização por danos morais e o adicional de insalubridade em grau máximo. O relator do processo, desembargador Edson Bueno, lembrou que as empresas podem contratar adolescentes a partir dos 14 anos, mas apenas na condição de aprendiz. Obrigada, Sinara. Agora vamos ver a dúvida de um trabalhador no quadro É Direito. A Graciele quer saber se, por causa da diminuição do serviço, o empregador pode diminuir o salário e o expediente do funcionário. O juiz Ivan Tessaro responde. Com a diminuição do serviço na empresa, o patrão pode diminuir o expediente ou o salário? A tua pergunta pode ser respondida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 Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicação.trt23.jus.br E agora uma notícia importante para quem atuou na Sanecap e Prefeitura de Cuiabá. Esses cooperados têm verbas trabalhistas a receber e tem outras empresas também na lista. Confira os detalhes agora no Giro da Semana. Todos que prestaram serviço nos últimos 17 anos pela Cooperativa de Trabalho e Produção Urbana de Cuiabá terão suas carteiras assinadas e os valores do FGTS depositados. A decisão é da primeira vara do trabalho de Cuiabá e contempla trabalhadores que atuaram na Prefeitura da Capital, Sanecap, CAB e construtoras Moura, Schwarck e Gerencial. Para ter direito, a pessoa deve procurar o protocolo na sede do TRT e se habilitar no processo judicial. O procedimento não requer advogado. O juiz Ulisses Taveira é o novo titular da Vara do Trabalho de Confresa. O juiz ingressou na Justiça do Trabalho Mato Grossense em setembro de 2016 e teve sua promoção homologada pelo Tribunal Pleno no mês de fevereiro. A Vara de Confresa atende a região norte do Araguaia e foi instalada em 2011. A unidade registra cerca de 600 processos ao ano. Para quem vai começar a treinar para a segunda corrida do trabalho, que será no dia 1º de maio, o médico ortopedista Renato Presoto dá algumas dicas. Confira! Oi, eu sou o ortopedista Renato Presotto. Queria dar umas dicas para vocês, que vão começar a fazer umas atividades físicas para correr a corrida do trabalho. É, você deve usar um tênis confortável, roupas leves para praticar sua atividade física, não comece se esforçando muito, comece devagar, fazendo de 30 a 40 minutos cada treino, três a quatro vezes por semana. E se você fizer isso até a prova, você vai estar com um condicionamento razoável e vai poder se divertir bastante na corrida. No próximo bloco, vamos falar sobre a segunda corrida do trabalho. A nossa entrevistada é a juíza Eleonora Lacerda. Não saia daí, a gente volta já já.